Morri, já. <risos> Olá, gente. Bem-vindos a mais um Twin Inside Show. Pela primeira vez a gente tá aqui juntos, um do lado do outro. Sim, twins, um do lado da outra. o nosso viu? ícone, Beatriz. Sim, gente. A minha maior torcida, junto com a Milene, né? Claro. A minha maior torcida nesse jogo, Beatriz. Tô muito triste de te receber aqui. Queria te ver na final, mas... Infelizmente não deu, né? Não acontece. E aí, tá tudo bem? Oi, gente. Tá tudo bem, tá tudo bem. Eu também queria chegar na final, lógico, né? Mas tudo bem, não dá pra ganhar todas as vezes e... É a vida. Tudo certo. Segue o jogo. Bia, hum? você ficou surpresa e chocada ou chateada no dia que você saiu? Como que você já tava esperando? Então, eu não fiquei chateada nem um pouco, porque, tipo... A Milena já sabia que eu vou estar em mim. A Gabi só votou em mim porque ela não tinha opção, porque a outra pessoa que ia ser votada era ela. E o Caíque, tipo, eu fiquei eu não fiquei eu fiquei surpresa um pouco porque a gente tava jogando junto fazia muito tempo. E porque assim, a sensação que eu tinha era que ele tinha as mesmas chances contra eu e contra a Gabi. Então, tipo, não fazia tanta diferença para ele levar me levar ou levar a Gabi. E como a gente era muito mais próximo do que ele e a Gabi, eu achei estranho ele escolher levar ela do que eu para o F5. Pro... Não, para F4. Não fazia tanto sentido na minha cabeça porque ele ia perder dela de qualquer jeito se ele fosse pra... com ela para a final. Então, tipo, melhor perder de mim, né? Que pelo menos joguei com ele o jogo inteiro. É isso mesmo. Ai, gente, não quero ser arrogante nem nada, mas tipo, pelo menos é o que o pessoal estava comentando. Quando eu ainda tava no jogo. Vamos voltar um pouco agora a fase tribal, tá? Porque você tem muito jogo lá, que muita gente não sabe, eu acho, os detalhes. Então vamos falar a sua participação com o Glauco, esse power cup que fizeram aí. Então assim, minha primeira aliança no jogo de verdade mesmo foi o Rabone, porque o Matheus Tavares é meu amigo e comentou tipo, que ele conhecia o Rabone, falou que tinha falado bem de mim, falou assim, fala com ele. Aí eu falei, ah, tá bom, vou falar com ele. Aí eu já fiquei feliz que eu conheci alguém, né, tipo, porque eu entrei sem conhecer quase ninguém. A única pessoa no jogo que eu conheci era o Ramon, e eu tentei até um pouco de contato com o Ramon, mas achei que ele não tava me dando muita bola. E aí comecei a conversar com o Raboni, só que logo, muito rápido, eu e o Glauco já nos demos muito bem. Tipo, a gente tinha personalidade parecida e gostava, tipo, das mesmas coisas, e já ficou muito amigo, muito rápido. E a gente já fez um F2 muito rápido. E aí, tipo, eu até no meu, não sei se alguém já contou isso, mas no meu primeiro questionário que eu, que eu fiz, eu mandei o questionário para a Aliança inteira, eu mandei no, na janela errada. Uhum. <risos> aí, eu mandei o questionário, em vez de mandar para o Kevin, eu mandei para a Aliança, e aí, tipo, todo mundo podia abrir e ler o que eu tinha escrito lá no questionário. Uhum. Eu presumo que todo mundo tenha lido, apesar de que a Stephanie fala até hoje que ela não leu, mas não sei. Aí... o Só que eu não tinha escrito nada, porque eu, eu respondi, tipo, atrasada. Então eu escrevi, tipo, as respostas... Sabe que nem eu faço no Tribal Council, que eu respondo, tipo, é. sim, não, dez? É, foi mais ou menos assim. E aí eu dei muita sorte, porque o Raboni e o Glauco ficaram desesperados. Um achando que eu tinha escrito do Final Two, tipo, verdadeiro, na Quest. Então, tipo... Eles teriam visto, todo mundo saberia, né? Só que por sorte eu não escrevi, mas a burra aqui mandou o questionário pra, pra todo mundo. Qual aliança que foi? Quem que tava lá? Tava, era a aliança, tipo, de todo mundo, menos o John e a Marcela e a Carol, ah. porque a Carol não votava, né? Então, tipo, basicamente a tribo inteira tinha uma aliança. E a Carol não tava nessa aliança só porque ela não votava, mas ela tava votando com a gente em todos os, os CTs. Aí, beleza, tinha essa linha. Aí, eu conheci o Marcos, eu acho que ele até conhece, comentou, né, na entrevista dele, que a gente se conheceu. Aí, é, eu, eu achei que ele tava muito próximo da Stephanie. E, tipo, como a gente já tinha tido que tirar a Marcela, melhor, tipo, um pouco tirar o Marcos, porque... Aí sobrava mais uma menina. Eu queria ter tipo sempre a opção de talvez existir a aliança das meninas. Porque como eu já estava falando com a Gabi desde o começo do jogo, tipo, eu sabia que minha melhor entrada com ela era tentar uma aliança das meninas, só que eu tinha que ter menina suficiente sobrando na minha tribo para poder fazer isso. Então, tipo, foi meio que também um dos motivos que que a gente tirou o Marco, que eu tinha para tirar o Marcos, né? Porque tipo, o Glauco tinha os motivos dele, a Stephanie tinha os motivos dela, mas, assim, na minha cabeça, tirar a Stephanie ou tirar a Carol ia ser prejudicial porque eu ia estar limitando a uma aliança só, enquanto, tipo, tirando o Marcos, eu podia ter, tipo, ainda a aliança das, das Amazonas, vamos dizer assim. Porque o Rabone tava nessa aliança aí. Só que aí a Gabi me contou que o Rabone tava querendo fazer essa aliança da Murdy com a Carol e ele. Então, tipo, seria o Júlio e a Milene, a Carol e, e o Raboni, a Gabi e a Isa. E aí eu falei, é, então não, né? Tipo, ele não tá me levando pra aliança dele da Merde, então, tipo, não vou, não quero mais jogar com ele. E aí aconteceu todo aquele negócio que o Raboni já contou, do, do voto do Marcos, que, tipo, ele ficou bem desesperado porque a gente votou no Marcos, o que não fez muito sentido, porque o Marcos que tinha falado o nome dele, então, tipo, a gente mudou os votos meio que pra tirar uma pessoa que tava indo contra ele, e mesmo assim ele ficou meio surtado e aí o Glauco começou, tipo não, não, não, dá pra deixar Rabone e eu não queria muito tirar o Rabone, porque eu achei que eu podia trabalhar com ele e porque ele era um alvo maior, eu falei Glauco, se a gente tirar o Rabone, todo mundo vai saber quem tá no controle da tribo, tipo, vai ficar muito óbvio, e aí vai ser uma bosta por isso, só que aí ficou muito claro que o Rabone não queria trabalhar comigo na Murt, falei, ah, então vamos tirar ele, porque depois ele vai ganhar tudo e aí o que, que a gente vai fazer? Não tem o que fazer Aí a, gente falou, tá, aí a gente perdeu de propósito para tirar ele. No dia do Raboni, eu, eu sentei nessa prova. Então, tipo, na verdade, eu não, não perdi, eu não fiz nada, eu não estava jogando. Mas no da Carol, eu estava. E aí eu acho que assim, o principal erro da Carol foi é, sentar no dia dessa prova. Tipo, porque ela sabia que, que uma das. Ela tinha a ideia de que o ídolo dela era falso, por, não, ela já tinha usado no CT anterior, né? Então tipo, ela, ela sabia que ela estava em perigo, porque ela sabia que tinha um ídolo falso. Então ela sabia que tava com, comigo ou com o Glauco ídolo. Hum. Então, tipo, por que, que ela ia correr o risco de, de sentar na prova que, que ela podia sair? Mas o Glauco convenceu ela a sentar, e aí, beleza, aí a gente é, perdeu essa prova de propósito. E aí foi que eu Minha a Esteio. Hã? Segunda prova de propósito. Isso. Aí, foi nesse, nesse dia, tipo, eu, a Este e o Glauco, a gente decidiu que a gente ia votar sim. Eu, e, eu ia votar com a Carol, teoricamente, só que em vez de votar no Glauco, que era a pessoa que a Carol ia votar, eu já ia votar direto na Stephanie, porque assim não tinha revolt, e a Carol já saía de uma vez e a gente não tinha que ficar passando nervoso. E aí a Stephanie falou que beleza, eu acho assim, tipo tanto o Glauco quanto a Stephanie, eles foram muito estratégicos de, tipo deixar o nome deles aparecer, sabe? Porque eu sempre tive muito medo, eu nunca deixei usarem meu nome como, tipo, o voto de mentira. E, tipo, a Stephanie e o Glauco deixaram bastante, e eu acho que isso favoreceu, tipo, mais a Stephanie do que o Glauco, porque depois o Glauco apareceu um pouco com aquele lance do ídolo, mas a Stephanie principalmente, porque ficou parecendo que ela era, tipo, mais vulnerável na Angra e que tinha, tipo... Mais, mais chance de, tipo, alguém poder usar ela em algum momento, porque eu fiquei o tempo todo. Eu falei, não, não vou deixar falar meu nome. E até eu acho que, que tipo, as duas estratégias têm pontos bons e pontos ruins, mas depois que meu nome começou a ser falado, não parou nunca mais. Aí eu tive que, tipo, continuar recebendo votos o tempo todo. Então eu acho que, tipo, depende do seu estilo de jogo, se seu nome é dito uma vez, depois vem com tudo. E aí, no caso, no caso deles, não, eles até conseguiram por um certo tempo, usar isso pro benefício deles, né. Aí, beleza, então, tipo, é, o Glauco e a Stephanie votaram na Carol, e eu e a Carol íamos votar no Glauco, só que aí um, tipo, um minuto antes eu falei pra Carol, é, Carol, vota na Stephanie, né, pra, pra gente ter, tipo, um voto no Glauco e um na Stephanie, mas ela falou que já tinha votado, então eu tive que votar na Stephanie eu mesma, que acabou sendo melhor, porque pareceu, tipo, que a Stephanie tava brava comigo depois, então, tipo, aí a gente ficou fingindo que a gente estava brigado e que, tipo, os dois estavam bravos comigo e não sei o quê. E aí eu convenci a Gabi que se eu perdesse a próxima prova, eu ia sair. Tipo, se a, que o Glauco e a Stephanie iam perder a prova de propósito para me tirar. Então, tipo, ela falou assim, ah, então eu não vou jogar tão bem nessa prova, sabe? Tipo, ela não queria perder porque ela não queria ser dizimada. Mas, tipo, ela também não jogou com todo o um afinco, vamos dizer assim. Mas, tipo... Corri com mais informação. É, então, foi, foi o que, tipo, ela me disse, pelo menos, né, gente. Mas, de qualquer forma, né, essa prova, eu fui muito rápida e, e eu ganhei. Tipo, eu fui a primeira lá, mesmo sendo uma prova tribal, né. Tipo, meu tempo foi o mais rápido, que foi aquela prova dos... Do medo. Uhum. E aí, aí, beleza. E aí, tipo, nessa prova também, a gente tava passando as respostas para o Kaique, para ter certeza que o Kaique ia se salvar oh. e, ia, e a área ia ser dizimada. Aí, meu pai entrou no quarto. Só que assim, o Kaique, oh. eu não sei o que estava acontecendo com ele. O que foi? Tá. Você agora foi na Merge, né? Ah, não, peraí, deixa eu falar só mais uma coisa. Estava ah, tá sendo, sendo muito difícil passar as respostas para os meninos, mesmo quando a gente estava tentando perder de propósito, eu não sei o que estava acontecendo com eles, porque eles estavam indo muito mal nas provas. tipo A gente estava passando as respostas. Fora para o Ian, em um CT, acho que no do Ramone, a gente passou para o Ian, e no, no da Carol a gente passou para o Kaique. E mesmo assim, os meninos não ganhavam a prova de jeito nenhum. E aí, nossa, eu fiquei, foi muito irritante e difícil. Sabe, que nem quando o James tá tentando comer bem devagar os negócios lá em China. E aí, eu não lembro quem que tá do outro lado, se é a Denise. Tipo, a mulher não consegue comer. Uh, foi muito irritante. Aí, beleza, os meninos passaram. Aí, beleza. Acabou. Aí a gente chegou na merge. E aí? Tem perguntas ou é, tipo, livre? Não, eu queria saber de você, porque você já falou cinco vezes da Gabi. Eu queria saber ah. qual é a sua relação com a Gabi, né? você tá enganando ela, se você... O que aconteceu? Se você teve um showman com ela? Então... Se você tá enganando ela o tempo inteiro? A gente quer saber. Como eu já confessei tudo pra ela que tudo que eu menti pra ela, então eu já posso falar, né, no vídeo, porque ela já sabe. Basicamente, eu tava mentindo pra ela. Ela já sabe agora, mas, tipo, meu, meu F3 era o Glauco e a Stephanie. Então, tipo, eu tava fingindo que ela era meu F3. Eu só ia votar com... Eu não ia votar com ela nenhum em volta, porque no da murder eu já flipei de volta, né? Tipo, eu só entrei naquele lá pra pegar as informações. Mas aí o Iago flipou também e fudeu todo o meu jogo. Mas, enfim, ok. Aí, mas, mas assim, eu nunca, eu nunca queria parar de jogar com ela. Eu, eu achei que ela ia me levar para o final e ela realmente ia. Tipo, ela disse já isso, né? Tipo, publicamente. Então, tipo, eu queria arrastar ela pro F4, porque eu sabia que ela não ia votar contra mim o jogo inteiro. Pelo menos... Eu... E, tipo, depois que teve o negócio do Flip, que eu convenci ela a votar comigo de novo, aí, tipo, eu fiquei mais segura ainda que ela ia votar comigo. Então, aí eu me senti mais segura de enganar ela de novo quando eu precisei, porque tipo, aí eu sabia que eu já sabia o que dizer pra ela, meio que pra fazer ela votar comigo de novo, se precisasse. Mas, assim... Tipo, a gente ficou amiga de verdade, sabe? E foram duas coisas separadas, a gente ficou amiga. Mas eu, gost... eu fiquei amiga de todo mundo mesmo, assim. Joguei... A Milene, tipo, a Milene eu não fiquei muito próxima, porque quando eu tentei ser amiga dela, tipo... Ela achou que eu tava votando contra ela, e eu tava. E eu tava mentindo pra ela então ela tipo não quis ser minha amiga porque ela achou que eu tava mentindo pra ela no jogo mas tipo o façanha também achou que eu tava mentindo pra ele no jogo e ele quis ser meu amigo mesmo assim ele foi lá em casa tipo e a gente se conheceu e foi tudo bem, mas a Milene não quis tipo ela ficou brava que eu tava sendo falsa e não quis ser minha amiga tá bom, então tipo, mas da Gabi foi isso assim, eu, a gente, ela me contou me contou muita coisa durante a fase da morte, foi provando que ela queria jogar comigo. Então, tipo, ela ia me contando onde as alianças estavam. É, tipo, uma coisa que a Milena escreveu no texto dela lá, que o fato dela ter mantido o status de Amazonas e não ter abrido é, a mão da imunidade, que fez ela disfarçar onde estavam as alianças dela. Gente, pelo amor de Jesus, todo mundo sabia que ela tava com o Júlio. Tipo, não faz sentido nenhum ela não disfarçou aliança nenhuma, tipo, whatever, mas tudo bem. Todo mundo sabia que o número um dela era o Júlio e que ela tava jogando com o Júlio. Tipo, até quando a gente tava numa aliança, seis pessoas no Skype para tentar tirar o Júlio do jogo, tipo, fazendo a prova juntos, quando ela teve a oportunidade de usar o poder contra o Júlio, ela não usou. Tipo, usou contra ela mesma. Então, tipo, de tão discreta que ela foi com a aliança dela do Júlio. Mas, enfim. Aí, tipo, foi isso. Então, eu joguei com a Gabi, mas, assim, a gente foi trocando informações, e aí a foi ganhando confiança e tal E aí quando o Glauco saiu, aí eu, não, aí eu não tinha mais muita... Tipo, eu Fiquei meio no, no meio de duas alianças, né? Stephanie e Kaique e Gabi e Isabela E aí eu fui jogando tipo, com os dois, tentando tipo, pegar, fazer eles jogarem sempre do mesmo lado Eu ia flipar no voto, no voto que saiu o Façanha Mas o Façanha e o Júlio não acreditaram em mim eu tentei pra caralho convencer os dois que eu ia jogar com eles. E eu tava falando a verdade. Eu queria tirar a Milene. Porque eu sabia que o Façanha trabalharia comigo. E eu sabia que o Júlia saía antes de mim de qualquer jeito. Então, enquanto ele estivesse no jogo, isso ia ser vantajoso pra mim. Então. E que ele ia usar o ídolo dele. Então, eu sabia que, tipo, ele ainda tinha pelo menos mais uma rodada pra ficar no jogo. Então, se eu provasse a aliança pra ele na rodada que ele tava usando o ídolo, tipo, na rodada seguinte, ele ia. Tipo, eu tinha mais chance de votar com ele votar do mesmo jeito que eu, ou no mínimo dele acreditar em quem eu tava votando. Mas aí eles, eles não acreditaram em mim, eles acharam que eu tava mentindo, e, e aí eles voltaram o voto contra mim, usaram o, o voto da Milene pra isso. Mas eu preferia que tivesse saído a Milene, porque eu sabia que o Façanha podia voltar a trabalhar comigo. Mas tudo bem. Mas aí não deu certo. Então a gente votou no, no Façanha e aí a Gabi, tipo, nem acho que eles nem desconfiaram ela e a Isa que existiu uma chance do plano não ser o plano de verdade da gente estar tá mentindo para elas. E aí tirou o Façanha, que era o plano e aí na rodada seguinte foi o Júlio e aí, aí já foi fácil. Só que aí quando chegou no F6 a Milene, tipo jogou com muita coragem e determinação a prova e ganhou. Mesmo? E aí a gente teve. Aí eu tive que, tipo, escolher um dos dois lados. E foi aí que, tipo, eu fiz o meu principal erro, né, do jogo, que foi tirar o, tirar é Gabi. Porque, porque é. você falou que a Gabi era pra você. Por que você traiu a Gabi pela trigésima vez, gente? Porque eu sabia que ela ia voltar a jogar comigo de qualquer jeito. Tipo, ela só ah. votou. Ela só votou em mim porque. É... Porque ela não tinha opção, porque a outra opção era ela. Mas se a Milene tivesse perdido a prova, é, teria votado eu, a Milene e a Stephanie, eu, a Gabi e a Stephanie na Milene. Então, tipo, é, é, a Gabi ia continuar jogando comigo. Então, eu, eu sabia isso. Tipo, tá, tinha uma chance de estar tá errado, mas era pequena. E, tipo, eu... É mesmo, após você traindo ela, tirando a Isa... Eu ia voltar já com você? Não, porque eu falei para ela, tipo a minha aliança era com você, não era tipo com a Isabela. Eu até fiz uma aliança com a Isabela, porque não tinha como não fazer. Tá, o, né? o, tá. É, foi que eu falei para o quando Quando o Iago traiu a gente, tipo flipou e e, e voltou com a aliança dos veteranos, eu falei, ai, ah, posso te ligar logo? Logo que acabou, que tipo acabou o CT, eu já tentei falar com o Iargo. porque eu achei que o Iargo podia flipar de volta. Tipo, aí ele tirava uma pessoa de cada lado e a gente ficava, tipo, numa boa posição. Então eu queria jogar com o Iago de novo, só que ele não, não me deu muita bola. Mas aí eu falei, posso te ligar? E eu falei pra ele, meu, ele, ah, se você for ligar pra me xingar, não. Eu falei, não, tipo, pra todo mundo que você não falou, não falou a verdade, você mentiu. Tipo, é isso, você tem que falar com todo mundo, tipo, você nunca vai poder falar pra pessoa que você votou nela, que, que você vai votar nela. Então, tipo, pra todo mundo que você não for fazer o que você falou, você é mentiu. Sabe, não é tipo, porque a pessoa é cuzona, é porque não tem o que fazer. Aí, inclusive, esse foi um dos motivos que eu quis tirar o Marcos. Porque o Marcos quis dizer pro John, na cara do John, que a gente ia tirar ele. E eu fiquei desesperada. Tipo, Ai, eu, eu tô feliz. Feliz. Marcos. Claro, é vai jogar é, RuPaul's RuPaul, Next Best, é, best é, Friends. <risos> gente, eu fiquei, eu fiquei desesperada. Eu pensei, imagina que eu tô no meio da merge, esse menino me resolve dizer pro menino do outro lado que a gente vai tirar o menino. É, um filho. Filho. é, exato, tudo bem que era... Imp... O, João, o John nem tinha ido pro exílio, mas eu falei, não é assim que eu Fiquei muito, muito nervosa. <risos> e aí eu falei, eu fiquei com medo de, dele, tipo, ser muito emotivo durante a merge e fazer alguma coisa que fosse, tipo, atrapalhar, sabe? Aí, ai, ah, me perdi. Onde eu tava? Misturei várias assuntos. Ah, fazer uma pergunta. Tá. Esses dias, depois que o eu... Você me falou assim, ah, eu tava jogando muito bem até que eu fiz o maior erro do meu jogo, que foi a minha derrota. Uhum. Qual foi esse erro? Senhor? Ah, Eu nem acho que você... O meu erro foi, foi, não, foi não tirar o Caí. Foi subestimar o Caí, que eu acho. Um pouco. E, tipo, e jogar uma... Porque todo mundo falou assim, ah, você mentiu um monte pra Gabi, você, tipo, mentiu, tipo, pros meninos, sei lá, e tava tentando manipular todo mundo. Só que Sei lá, para Stephanie, que era o meu F2 de verdade, eu não menti nenhuma vez. E mais de uma vez eu fiz algumas coisas que eu achei que... Não era o que a minha intuição estava dizendo que era o melhor no jogo, mas eu fiz porque, tipo, o meu... A minha equipe queria, tipo, então eu queria proteger todo mundo que estava no meu F3. Então quando o Glauque quis tirar a Carol eu não achei que era o melhor pra mim porque a Carol, tipo, garantia me garantia uma vaga no, naquela aliança de seis pessoas, porque aí ela ia me levar no lugar do Rabone, como o Rabone não tava mais lá e, tipo, ainda dava pra ter alguma coisa da aliança feminina, porque mesmo se a Milene não quisesse a gente ia ter cinco pessoas o que já tava, tipo, praticamente maioria não, É, foram, foi um F11, né? No, a Merge uhum. É, né? Aí, então, tipo, tirar a Carol não era minha prioridade absoluta, mas eu aceitei porque, tipo, o Glauco e a Stephanie tinham muita certeza que os meninos da, da, da Jaci estavam com eles, o Iargo e o Kaique. Então, os meus dois principais erros foram as duas vezes que eu cedi o que eu achava que era melhor na minha intuição, para fazer o que as outras pessoas da minha aliança queriam. Então, tipo, no voto da Carol, que foi um erro, mas foi um erro que super deu para consertar, porque ainda tinha bastante chão e não me deu tanto alvo. Beleza. Só que no da Kaique foi assim. Quando... A gente tinha um F4 com as meninas da IAR, né? Eu, esté Gabi e E tinha, tipo, o F3 com o Kaique. Se a Milene tivesse perdido a prova, beleza. A gente tinha tirado a Milene. Aí quando a Milene ganhou... Eu tinha que escolher se eu ia votar na Isa ou votar no Kaique. Só que a Stephanie insistiu muito pra eu votar na Isa. Tipo, ela veio, tipo, no meu. no meu PVT e começou: por favor, não me trai, tal, tal, tal, tal, Depois eu até conversei com ela e ela falou que votaria, teria votado no Kaique. Só que, tipo, eu nem achei, eu nem sugeri. Do mesmo jeito que eu nunca ia sugerir pra Gabi votar na Isa, eu não sugeri pra Stephanie votar no Kaique, porque eu achei que, tipo, eram. Então eu meio que eu tava meio que escolhendo mais entre a Stephanie e a Gabi do que escolhendo entre a Isa e o Kaique. E aí, tipo, eu escolhi a Stephanie porque, tipo, eu joguei com ela desde o começo, e porque, tipo, eu tinha mais chance de vencer contra ela, eu ainda achava que, tipo, a Gabi podia me derrotar na final. Apesar, tipo, eu achava que eu tinha um pouquinho mais de chance do que ela, mas, mas eu achava que ela, que ela tinha chance também de ganhar. Tipo, a Gabi eu achava que naquele momento, no F6, era a única pessoa que podia ganhar de mim. Então, tipo, já que eu ia ter que escolher... Ai, o que aconteceu? Não, não, a gente tá com problema. Pode, pode Ah, então, tipo, já que eu ia ter que escolher, eu escolhi, tipo, as pessoas que eu achei que eu tinha mais chance de vencer. E, tipo, a minha principal olhada que foi a Stephanie, mas foi, tipo, um erro, porque eu sabia que eu tinha menos relação com o Kaique do que eu tinha com a Isa. Tipo, eu sabia que a Isa tava numa posição que ela ia, tipo, ou pra final comigo ou com a Gabi. Eu não sei, eu não acho que a Isa tinha chances tão ruins, mas eu acho que ela, eu acho que ela perdia de mim ou da Gabi. Não sei. E aí, tipo, eu quis jogar pelo jeito mais fácil, que era ir pra final com quem era mais fácil de vencer, que era o Kaique. Uhum. Só que o Kaique, tipo, passou a resposta da prova pra Milene, naquele CT. Só que eu sabia que ele tinha passado a resposta da. Tipo, eu não segui minha intuição, foi isso. Porque quando, no, na última rodada lá da prova do roubo, do contrabando, eu podia. Ele, ele, eu ia roubar do Kaique, a gente já tava combinando. Acho que deu pra ver que as pessoas estavam deixando eu roubar delas pra eu ganhar, né? E até o Juan percebeu. E aí a gente, a gente foi lá, pro, pro eu e o Kaique, pro mesmo lugar. E, teoricamente, na rodada anterior, ele tinha roubado do Juan. E todo mundo sabia que o Juan tinha madeira. Então, tipo, ele teria roubado madeira, que era o item mais valioso. E aí ele falou assim, eu não... aí o Kaique me falou, eu não lembro se eu roubei madeira ou se eu roubei a arma do, do, do Juan. Assim, como você não lembra? Tipo, como assim você não lembra? Faz, tipo, dois segundos. A gente não tá fazendo mais... E aí eu falei, meu, não é possível, tipo, ele tá, menti ele tá aprontando alguma coisa, ele tá aprontando alguma coisa, o que, que ele tá fazendo? E aí, eu falei assim, tá, às vezes ele tá me enganando, eu vou roubar a madeira mesmo, assim, dele, e tipo, ok. Só que aí deu em branco, porque ele não tinha, tipo, ele realmente não tinha roubado o item mais valioso da Milene. E aí, tipo, foi uma bosta, porque, tipo, ele me enganou mesmo, assim. E, e eu sabia, e eu sabia que ele não errou, foi muito, tipo... <risos> Que nem quando a Natalie Anderson vota sem querer na pessoa errada, na divisão dos votos, sabe? E o idiota de, do John acredita nela. Tipo, eu fui o John total, porque tipo, o Kaique falou que errou lá. Uma coisa ridícula, que era óbvio que ele não tinha errado. E eu fiquei tipo... Hum, hum... Eu sabia que ele tava me enganando, mas eu achei, tipo, que ia... Tá bom, vai, vamos lá. Porque... Eu achava, é que eu fui um pouco ingênua, porque eu achava na minha cabeça que ele ia perder de qualquer jeito se ele chegasse na final. Então eu achei que ele ia preferir perder pra mim, que era amiga dele, entendeu? É. Tipo, eu, fui, eu, acho, eu acho que misturou, tipo, algumas coisas. Eu acho que foi um pouco de muita confiança na lealdade dele, com um pouco de arrogância de que, tipo, ele ia chegar até o dia 39 e 9, tipo, ah, vou perder pra Bia, tá tudo bem, vou ficar aqui esperando sentado, sabe? Tipo, não foi... Sei lá, porque eu tinha tanta confiança que a Gabi e a Sté não iam me trair que aí eu acho que, tipo, por paralelo eu estendi essa confiança ao Kaique. E foi um erro. E aí, foi isso. Foi, foi meu principal erro. Foi, tipo, ouvir a Stephanie quando... porque a Stephanie sabia que a melhor chance dela de vencer era chegar na final com o Kaique. Ela sabia que se a gente tivesse ido com as meninas, a chance dela era muito, muito, muito baixa. Porque mesmo se eu saísse sem ela ter que votar em mim, que tipo, foi o que aconteceu, Tipo, ela não precisou me trair, mas eu saí mesmo assim. Aí ela estaria na final com a Isa e com a Gabi, que também não seria vantajoso para ela. Então, aí ela ficou insistindo, insistindo, e eu cedi, e aí eu me ferrei. Tá certo. Pois. <risos> Agora a gente tem uma pergunta da plateia aqui, que é do Danilo Nunes. Ele falou ah. assim, Bia, eu sou uma grande fã do programa, por isso me identifico bastante contigo. Então, com qual jogador de survival você acha que o seu jogo mais se assemelhou na Tribal, Osama na reta final. Manda um beijo para as é. Beijos. Danilo, você é o melhor. Obrigada pelo meu gif. Eu não sei como agradecer. Gente, vocês não têm noção. Eu fiquei assistindo aquilo no repeat. Parecia retardada. Eu fiquei tão feliz. Sério, foi a melhor coisa do jogo inteiro. Foi aquele gif. É, tá. Com que jogador eu acho que o meu jogo mais se parecia assim, de personalidade? Eu acho que eu tenho uma personalidade muito parecida com a Eliza a gente tem muitas coisas em comum, tipo o, o nossa profissão é a mesma, tal, tipo a gente, o jeito de se expressar a gente é muito intensa nas coisas só que eu acho que a gente não que eu não tenho um jogo tão parecido com o dela, eu, eu sempre tive bastante dificuldade de pensar em quem, com quem o jogo eu tenho parecido porque assim, sei lá eu acho que na, na, na parte tribal, eu tentei só fazer amigo mesmo, tipo, eu não tentei eu não tentei ser tão estratégico, eu tentei ser mais social. É que, tipo, o Glauco era muito intenso e, tipo, a Stephanie também não queria ficar esperando ver o que ia acontecer. Então, a gente acabou jogando muito na, na ofensiva, sabe? E, e, tipo, eu não via necessidade disso. Tipo, eu joguei porque não tinha um prejuízo muito grande. Então, Ai, meu Deus, eu não tô respondendo a pergunta, né? Eu não faço ideia de quem eu sou. Quem... Ah, eu acho... Que... A Nathalie White. Michel. Ai, Deus, ai, gente, eu não gosto de nenhum desses vencedores. Eu queria que ganhasse a Aubrey ou o Russell. Aliás, eu até menti, menti, pra, menti pra Gabi quando ela perguntou quem eu achava que tinha que ganhar o Russell ou a, ou a Natalie White. Eu falei Natalie White só, por, só porque eu sabia que era o que ela queria ouvir, mas eu achava que o Russell tinha que ganhar. Mas, ah, você também, obrigado. Tipo. Eu acho, assim, que o meu jogo é mais parecido com o da Natalie Anderson, assim, tipo, assim, ela, é ela tem um social muito forte, mas ela tem estratégia também, e ela também não é ruim em provas, e, tipo, ela se alia com pessoas que ela gosta de jogar, então, tipo, você vê que ela... Ela manipula as pessoas se ela precisar, mas ela também é leal a quem ela tá jogando, sabe? Tipo, ela não é tipo, foda-se todo mundo, tipo, eu vou tirar qualquer um a qualquer custo. Ela, tipo, tem, tem as pessoas com quem ela tá jogando mesmo, só que ao mesmo tempo, tipo, se precisar enganar as pessoas um pouquinho, ela vai enganar, tipo, o que ela fez com o John, né? Então, acho que, acho que Natalie Anderson é tipo. Só que ela ganhou, né? E eu não ganhei, então Sim. talvez não seja a Natalie Anderson. Não, não. Sei lá. Eu acho que eu não vou jogar mais, gente. Eu tô aqui e? e? Eu também falei isso da, da última vez. Da última. Nossa, gente, foi muito intenso pra mim. Porque, tipo, foi que eu... eu falei isso pra Gabi também. Eu joguei muito como se fosse de verdade, sabe? Porque eu... eu não ia ter oportunidade de jogar de verdade. E eu gosto muito do jogo. Eu sou viciada, apaixonada por muito tempo. E eu esperei por esse momento, por tanto tempo, sabe? Ter uma chance de, tipo, jogar. Então eu falei, ah, eu, eu vou jogar como se fosse de verdade, como se eu estivesse valendo um milhão de dólares e eu vou jogar com tudo que eu tenho. Então eu me dediquei muito, eu, eu, eu fiquei bem mal, assim, fisicamente, muito cansada e tal. Tipo, é e che é <risos> tipo, chegou no final, quando eu tive que votar na Gabi pra sair, eu até chorei, sabe? Tipo, eu me senti muito mal, de tipo... Sei lá, porque eu não queria mentir pra ela mais uma vez. E aí eu me senti mal, só que aí eu liguei pra ela e falei pra ela que eu ia votar nela. Tipo, eu não, não menti de novo e tal. E aí, então... Então não sei se eu jogo de novo, só se eu tiver de férias. Bia, na lata, você acha que você ganha sprint ou não? Acho que sim. Também achamos. Eu votei em mim mesma quando perguntaram quem era pra votar. <risos> eu não sei, Nossa, tipo... Ah, eu acho que, por exemplo, assim, a Milene, quando ela chegou no F5, ela só tinha uma possibilidade de ir pro F4, que era ganhar a imunidade. Ela não tinha outra possibilidade, sabe? Tipo, não tinha uma estratégia por trás do jogo dela. Tipo, o Ca... tipo eu, Kaique, a Stephanie e a Gabi, a gente tava dependendo de quem fosse ganhar a imunidade pra gente, tipo, fazer a estratégia. Eu, tipo, não era certeza que eu ia sair no F5. Eu só saí no F5 porque... A única pessoa que não podia ganhar a imunidade, ganhou a imunidade. Tipo, então... No, é, a, tipo, eu não cheguei no... Apesar de eu estar com muito alvo, eu não cheguei, tipo, no, no, tão perto da final... Tendo que, tipo, ganhar todas as imunidades para chegar. Tipo, o Júlio, chegou um momento que ele tinha que ganhar todas as vezes para não sair. Tipo, ele, já, ele já não tinha mais como mexer o jogo, sabe? Tipo, eu não. Se, se o Kaique tivesse ganhado a imunidade... É, ganhado a imunidade a gente teria ido na Milene. Se a Gabi tivesse ganhado imunidade, a gente teria ido no Kaique. Tipo... Ou não, na Milene. Ah, não lembro. Sei lá. Se a Milene perdesse, a gente teria ido na Milene, provavelmente. Mas se, se precisasse, a gente tinha ido no Kaique também. Então tinha, tipo, o que fazer para não ser eu. E no F4 também, porque a Stephanie ia voltar comigo com certeza absoluta. Então eu ia ter chance de fazer fogo. Então, tipo, eu cheguei... Tipo, se, eu tivesse, se a Milene tivesse perdido o F5, eu ia chegar no F4 com duas pessoas e não iam votar contra mim. Então, tipo, a única chance de eu, de eu, pra, pra eu ir pro fogo, o Kaique tinha que ganhar a imunidade. Porque se o Kaique perdesse a imunidade, nem fogo ia ter. Porque nós três íamos votar no Kaique. Hum. Tipo, eu acho. Tipo, talvez a Stephanie tentasse salvar ele, mas não ia fazer tanta diferença pra ela mais, eu acho. Tipo, se tivesse eu e a Gabi e ela na final. Ela também acha que não. Então, tipo, foi isso? Ah, que mais? O que mais? Que, que você perguntou? Eu, não, eu acho que eu, eu, eu viajo muito nas respostas. Gente. É, tá quero agora saber a nossa perguntinha. É. Não. É meio polêmica, mas tudo bem. Quem você acha que não ganha? Quem que eu acho que não ganha? É que você acha, não que não que eu, que não eu quero. Não, um é. Putz, gente. Pior que eu não... Vamos, vamos dizer assim. Tem... Tem votos estabelecidos na Milene. Tipo, eu acho que tem pessoas que vão votar na Milene. Tipo, foda-se o que todo mundo disser. E tem votos estabelecidos na Stephanie. Tipo, não estabelecidos, mas assim... Tem gente que é time Stephanie, vamos dizer assim. Sim. E aí, tipo, eu acho que as outras pessoas que estão na dúvida estão mais no Kaique. Tipo, as pessoas que estão no meio não estão, tipo, entre a Stephanie e a Milene. Elas, tipo, as pessoas que estão no meio... Então, meio que no Kaique, é a sensação que eu tô tendo, entendeu? Tipo, as pessoas que não têm tipo, um barco muito firme, elas estão tipo, meio que pensando que o Kaique jogou melhor. Então, a sensação que eu tenho agora é que tá, tipo, são dez membros do júri, né? Eu, eu acho que tá, tipo, três, três, quatro. E aí, tipo, um desses quatro vai, vai decidir, tipo, tem uma pessoa que, que vai decidir quem vai ganhar. Mas eu acho que existe uma chance razoável de ser três, três, três... 4, a final. 3, 3, 4 É, eu acho que vai ser 3, 3, 4 O final tipo... É que sei lá Eu acho que, que depende do que cada jurado Foi a minha pergunta que eu fiz hoje Para os três, né Porque como jurado você tem que tentar ver Assim Tá bom, tipo, aquela pessoa Ela não jogou bem do jeito que você queria que ela tivesse jogado Só que ela é a ela é ela, entendeu? Tipo, ela não poderia ter jogado do seu jeito. Tipo, eu nunca poderia jogar o jogo do Rabone ou o jogo do Júlio, porque eu não sou um Challenge Beast. Então, tipo, se eles forem votar pensando sobre essa perspectiva, eles não vão conseguir votar. Tipo, eles nunca dariam um prêmio pra mim. Então, eu acho que você também tem que tentar pensar, ok, dentro de quem aquela pessoa é, do que ela tem pra oferecer, tipo, ela fez o melhor que ela podia. E, tipo, algumas pessoas fizeram e outras não. Tipo, é que, sei lá, não é, não é vídeo de campanha eleitoral, então eu não posso ficar falando, tipo. Assim, quando você não conhece uma pessoa por antes, assim, o que ela fez antes também, como você falar você conhece ela, não conhece ela, que ela ainda fez. Sim, é, é muito complicado isso, porque você não sabe. É muito difícil a pessoa chegar na final e falar assim, ah, eu tava fazendo tudo isso que eu fiz de propósito, que é o que os três estão dizendo, basicamente. Tipo, ah, as posições que eu fiquei que foram desfavoráveis foram de propósito. Mas como que você vai saber se, tipo, foi uma coisa que aconteceu com ele e eles estão dando outra narrativa, ou se eles optaram realmente ficar naquela posição? Então, tipo, é, é complicado. Só que se todo mundo lê os textos e, tipo, vê os vídeos, eu acho que dá pra gente ter um, uma final justa, vamos dizer assim. Tipo, eu tô me esforçando pra caramba pra dar chance pra todo mundo e, e tipo, votar na pessoa que eu realmente acho que mereço, apesar de que, tipo, é difícil, porque a gente é humano, não é mesmo? Eu. A gente tem, tipo, as nossas próprias tendências. De qualquer jeito, a gente tem quem a gente gosta mais, quem a gente gosta menos, e quem a gente ficou irritada, e quem, tipo, foi legal com a gente, essas coisas. É e o seu voto é fechado ou não? Não. Meu, meu voto tá entre duas pessoas. Eu acho que, acho que tá meio óbvio, né? Tipo, o meu voto, assim, tipo... Uma, uma das pessoas, eu, eu já... Li todas as respostas e eu continuo achando que essa pessoa não merece. Agora, as outras duas não. Eu acho que as outras duas estão, tipo, brigando para ver quem que. Quem que contribuiu mais, sabe? Quem, tipo, que teve mais no. Não no comando, mas assim. Quem, quem se colocou menos em perigo? Tipo, quem fez a... as melhores escolhas quando os momentos chegaram? Então, tipo, é mais ou menos por aí que eu tô indo. Entendi. Entendemos. Tá bom, então Bia, você tem algum recado para deixar pro pessoal? Alguma coisa para finalizar agora? Tá chegando Ai, Eu queria só agradecer a todo mundo tipo, Agradecer a plateia É muito legal essa história da plateia Desculpa que eu não sou cheideira, não sou treteira Eu achava que isso era ruim pro meu jogo Tipo, Todo mundo viu o que aconteceu com o Glauco e o Rabone, não é mesmo? Não foi uma boa ideia Tipo, Não fica jogando Shade durante o jogo Gente, Ó, um conselho Para as pessoas que forem jogar a próxima temporada não joga shade enquanto o jogo ainda está acontecendo. Espera. Outra coisa, não escreve voto cheio de shade. Porque, tipo, você vai lá e fala pra pessoa você vai sair, isso imbecil, blá, blá, blá, blá. Aí você não sai, a pessoa não sai, você tem que voltar lá com o rabinho entre a perna. Muito. Escreve só o um nominho da pessoa, tipo, qualquer coisa, tipo, fofa. Põe um meme, entendeu? Pronto. Mas não, as pessoas têm que dar shade, porque tem que brilhar. Não, não é hora de brilhar durante o jogo, entendeu? Você tem que jogar, eu acho. Então, tipo, eu sei que, eu, que eu, nos, nos CTs eu, eu fui, tipo, bem quietinha, não respondi as perguntas. Então, pra plateia eu devo ter sido um pouco boring, porque eu não tava, tipo, Mesmo, assim, ler... eu... Hã? Mesmo assim você tinha torcida. Uhum. Eu não sei se responder direto as coisas. Mas tudo bem. O meu conselho é, pessoal. Pode voltar com o Shade, pode arranjar <risos> tudo tá muito barato. Gente, não confiem na mídia. Fake news esses dois, gente. Não, mas é, é isso. Eu quero agradecer os, os moderadores. Foi, tipo, muito lindo. Foi desde, que, desde quando eu fui lá jogar o Real Life, eu fiquei, tipo, assustada o quanto as pessoas estavam levando a sério, o quanto era bem feito e tal. E eu falei, ó, oh, que legal, as pessoas levam tão a sério. E, tipo, todas as provas são maravilhosas. Ah, tem uma coisa que eu quero falar que o Lost, né, a prova do Lost foi votada, tipo, a pior prova da temporada, mas pra mim foi, tipo, a melhor disparada, foi a melhor memória pra mim da, do jogo, tipo, passar a noite inteira acordado com aquelas pessoas da Angra, foi, tipo, maravilhoso, foi muito divertido, tipo, eu gosto muito de todas aquelas pessoas, tipo, eu fiquei amiga mesmo de todas as pessoas que estavam lá, tipo, era eu, a Esté, o Glauco, o Marcos, a Carol e o Rabone. E, tipo, Uh. Essa prova do Lodge foi a prova que ele saiu, tá? Oh. Ah, mas tudo bem, já passou, né? Eu sinto muito, eu não sabia. Mas ah, eu o fez, que eu li... Ah, tá. O Danilo também uma pergunta, ó. Uma pergunta polêmica. Eu não gostei muito aqui. da pergunta. Ele tá perguntou bom. assim... Quem que perguntou? O Danilo. Ah, tá. Como você fez para ser uma grande fã e não terminar com uma nova Baird? <risos> Ai, gente, eu não sei porque eu não acompanhei essa temporada para saber tipo se, o que que você fez para tipo. Não acont... era só pra mim. Sei lá, porque na prova das missões é, eu acabei tipo conquistando um, bom, é, um bom vínculo com a minha tribo porque apesar da gente ter feito uma, uma jogada de estratégia errada que foi escolher tipo qual das missões a gente ia cumprir eu eu tinha duas missões para cumprir. A do sangue e, e de achar a placa. E a do sangue valia mais pontos. Só que a gente tava tão desesperado pra achar a placa, porque, tipo, a gente queria cumprir todas as coisas da prova, que eu saí pra achar a placa. E, e eu fiquei rodando na Marginal Pinheiros, estacionei o carro, desci no meio do trânsito, parei, tirei foto da placa, que nem uma louca. Aliás, foi, tipo, uma emoção muito legal, gente. Foi tão legal, eu senti que eu tinha ganho, tipo, a imunidade de verdade. Só faltava o Jeff. E aí, tipo... Quando a gente... Quando eu tirei... Faltava... Acho que quatro minutos a prova acabar, a gente tinha que mandar a imagem. E aí eu fui, estacionei o carro, desci, tirei foto e mandei. E aí a gente tava no chat e todo mundo gritando ao mesmo tempo que conseguiu a imagem e tal, tal, tal. E... Então foi tipo uma... um bonde muito rápido, muito forte, porque tipo é, meio que a gente sentiu que a gente tava, que a gente tinha ganhado naquele momento, apesar da a gente ter perdido essa prova. Então, acho que as pessoas ficaram com uma impressão legal de mim por causa disso. E aí isso me ajudou. Mas eu acho que como na, na, na nossa tribo tinha várias pessoas que não tinham assistido todas as temporadas, tipo, a Carol e a Stephanie não tinham visto nenhuma. Então, isso não foi uma coisa que influenciou muito, sabe? Eu acho que foi por isso que, tipo, eu consegui ter visto todas as temporadas e não ser eliminada rápido. Eu acho que foi isso. Então, respondeu? <risos> tá bom, então, Bia. Muito obrigado, tá? Ah, obrigada meninos, Eu adorei conversar com vocês Adorei que você participou Queria tanto te ver jogar, você jogou Cumpriu Sim. Eu queria que você tivesse cumprido né, seu papel também Marcou o jogo e vai voltar no All Star tá? que... Não saberemos Não sabemos, mas quem sabe, talvez uhum. Tá bom então, obrigado obrigada, amanhã meninos Seu sprint tá é... Tomara Tchau. Beijo. Tchau Tchau Diego, a gente ficou tão bem no vídeo. Nossa, ficou mesmo. E é e isso, agora gente. Eu... Aí continua o e vídeo aí? normal? Via, tá gravando. Tá gravando. Ah! Né? <risos> Como é que eu... O que eu tenho que fazer? Apertar no vermelho? Eu aperto. Então... Peraí. Tchau, ah, tchau. Tchau. tchau. tchau.